Eu quero ministrar ao seu coração nesta noite, queridos, um tema que o Senhor falou ao nosso coração a respeito dessas dificuldades que nós temos vivido, que nós muitas vezes estamos passando por algumas situações, é, nós estamos vivendo agora um momento em que tudo é muito árido, é tudo muito esquisito esse tempo que nós estamos vivendo, não dá segurança em nada, e esses momentos são momentos áridos, difíceis, famílias estão endividadas, aliás, tem muitas famílias endividadas. Vocês sabem que no Brasil, nos últimos, últimos 20 meses, os mais ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ficaram muito mais pobres. Né? Isso é uma realidade da economia do nosso país deste tempo. Não é por conta... De, de, é porque a situação econômica que se colocou, ela está extremamente complicada. Então, muitas famílias estão endividadas. Né? Se eu fosse perguntar aqui, eu me atreveria a, a, a correr o risco, mas eu acho que também no nosso meio nós temos pessoas passando por alguma dificuldade e nessas horas, irmãos, a gente começa a olhar para as nossas limitações, olhar para os nossos recursos, e a gente começa a ficar meio que desacorçoado. Eu não sei quanto a você, mas quando falta dinheiro em casa, né, a coisa pega, né? pode faltar um monte de coisa, mas quando falta dinheiro a coisa é complicada, e a gente sabe que tem os compromissos para pagar, a gente sabe que tem aquilo tudo para honrar, então há momentos na nossa vida que além dos problemas emocionais, além dos problemas de saúde, além da morte, acontece também problemas financeiros, e nesta noite o senhor quer trazer uma palavra ao meu e ao seu coração, a respeito da fase desta vida que nós estamos vivendo agora, e que muitas pessoas têm dificuldade de exercitar a fé. Muitas pessoas, nesses dias de luta, de contenda, de dificuldade, elas têm dificuldade de exercer a fé. E é exatamente neste momento em que a fé, ela se torna muito importante em nossa vida. Por quê? Porque a fé, ela vai fazer com que reno, haja um renovo da esperança. A fé vai fazer com que a gente se mova para aquilo que Deus tem para nós. Então, sem fé, a coisa não funciona. Agora, é importante a gente entender uma coisa importante, irmãos, bem legal, redundante aqui, mas é importante entender isso, a fé não funciona pela fé, isso na teologia chama-se fideísmo, fideísmo é aquela música cantada, não sei quantos de vocês lembram dessa música, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, quem lembra dessa música? Depende, depende de onde você coloca a fé, a fé falha, porque se você colocar a fé em você mesmo, a fé não falha, Sim ou não? Se você colocar a fé no seu patrão, a fé não falha? Se você colocar a fé na estrutura do governo, o governo não falha? Se você colocar a fé nos bancos da igreja, os bancos vão poder fazer alguma coisa por você? Não. Então nós temos que dirigir a fé para o lugar certo, a fé é como uma âncora, que precisa estar atrelada no lugar certo, uma âncora atrelada num lugar errado, não serve para nada, ela não vai segurar o navio quando vier o saculejo, quando vier as ondas mais altas, a onda não consegue fazer aquilo que é necessário para dar estabilidade, portanto a fé pela fé não funciona. A fé precisa ser exercitada de acordo com a vontade de Deus, no momento certo, na direção de Deus. Portanto, nesses momentos, meus irmãos, de muita desesperança, o que nós mais precisamos é de milagres. Quanto acham que nós realmente precisamos de milagres? Milagres. Milagres eles são transformadores, por quê? Porque eles são o único meio de nos tirar da situação em que os nossos olhos humanos olham e não dão valor algum ou não acreditam que pode ser mudado. O milagre é aquilo que vai fazer um grande mover na minha vida e na sua vida para reforçar a fé naquilo que você crê, no Deus que você crê portanto o milagre ele é maravilhoso, por quê? Porque através do milagre você supera uma crise no casamento, através do milagre você supera um momento de falência na sua empresa, através do milagre você supera um momento de falência na vida pessoal, através do milagre você é, trabalha com a questão da perda, da conexão de filhos que se foram, quantas famílias desses dias não tem desconexão de filhos? Ou seja, pai, e mãe, filhos, não se conversam há mais de 10, 15 anos. Às vezes moram na mesma cidade, mas estão vivendo completamente separados, não há comunhão entre eles, ou quem sabe uma perda na saúde, e até outros transtornos que são criados neste momento. É nessa hora que nós precisamos exercitar a fé. Agora, a gente precisa entender, queridos, que o milagre não acontece por acaso. Tem gente que acha assim, ah, se Deus quiser vai acontecer e dá tudo certo. Não é bem assim, milagres eles são provocados, milagres eles são acessados, milagres eles são ativados, e a gente precisa entender essa linguagem de Deus, senão a gente fica apenas com o problema. Enquanto você tem um problema e você não ativa a fé, você vai ter apenas fé, e esta fé não é prática e ela não serve para nada na sua vida. A fé precisa sair da sua mente, do seu intelecto, descer ao seu coração e ir para as suas mãos. A fé tem que impulsionar a sua vida a ter atitude, porque se você não tiver atitude, você fica apenas com a fé na sua mente. Uma pessoa com a fé na mente, ela sabe o que Deus pode fazer, ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não consegue fazer, porque a fé ainda está apenas na mente. Deus trabalha na minha e na sua vida nos nossos três níveis, Deus trabalha no nível da mente, Deus trabalha no nível das emoções que é o nosso coração e Deus trabalha no nível das nossas mãos que são as ações e atitudes que nós precisamos manifestar portanto queridos, se você está passando por este momento, em que somente o milagre, é, mesmo sendo o Deus que operou no passado, somente o milagre pode resolver, você precisa entender coisas importantes, a primeira delas é, que Deus é especialista em milagres, amém queridos? Deus é especialista em milagres, Deus é um Deus que faz milagres, Ele é Deus de milagre. Então, essa é a coisa mais importante que você precisa sair daqui hoje entendendo. Volta para mim o slide, deixa lá no, no, no começo. Esse é o mais importante, Deus é especialista em milagres. William Carey, que foi um missionário na Índia, um missionário britânico, cunhou uma frase que eu acho que vai fazer muito sentido para você hoje. O Carey disse o seguinte, tente grandes coisas para Deus... E espere grandes coisas dEle. Tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dEle. Por quê, meu irmão? Porque Deus é grande ou é pequeno? Deus é grande ou é pequeno, irmãos? Deus é grande. Deus, o milagre, para Deus fazer um milagre pequenininho para você. E Ele fazer um milagre grande para você, qual é a diferença? Para Deus, nenhuma. A diferença está no quanto você crê, naquilo que Deus pode fazer da sua vida. Por isso que a palavra do Senhor tem um conceito que diz assim, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E esse assim ele é, não é apenas para o que eu penso, mas é também para o que eu penso sobre Deus. Toda vez que você pegar-se fazendo uma oração insignificante para Deus, corrija a sua oração. Porque Deus pode atender a sua oração insignificante, e você reclamar com Deus depois, que Deus não supriu como você esperava, porque você ficou com medo de pedir algo para o Senhor, porque você achou que você não devia ou não merecia pedir alguma coisa para Deus, e por essa razão então você deixou de acessar aquilo que Deus tinha eu quero que você compreenda isso, quando Deus está lidando com Jeremias, Ele chama Jeremias, diz Jeremias, vai lá, compra o campo do teu parente, paga o campo, passa a escritura no teu nome, e Jeremias diz assim, mas eu não estou entendendo nada, tem crise, o inimigo vai vir, vai passar sobre a terra, vai assolar com tudo, o Senhor quer que eu compre uma herança? Eu nem sei se eu vou estar tá vivo? E aí qual é a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, por acaso, há algo demasiadamente difícil para mim? ou seja, o difícil está em nós, não está em Deus, o Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que criou todas as coisas com a boca, com o seu poder, com a autoridade do seu nome, é o Deus que faz e manifesta a sua glória, agora se nós não acessarmos isso, nós ficamos apenas no nível do intelecto e não acessamos pela fé aquilo que Deus tem, Portanto, o milagre, querido, que você precisa está em como você lida com as prioridades e o seu relacionamento com Deus. O milagre que você precisa está em como você realiza o seu, as suas prioridades e o seu relacionamento com Deus. E eu quero que você compreenda que Deus se importa conosco, comigo e com você, e Ele quer trabalhar em nós. Diante desses dilemas da vida, portanto, a sua melhor escolha é caminhar com Deus caminhar com Deus, quando você se ver diante de uma encruzilhada, entre ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o centro da vontade do Senhor, porque no centro da vontade do Senhor, você tem toda a provisão que o Senhor tem para a sua vida, portanto nesta noite eu quero passar ao seu coração, quatro princípios que nos conduzem a viver um milagre em nossa vida, os quatro princípios que conduzem a viver o um milagre em nossa vida. E para isso o texto bíblico é 2 Reis capítulo 4, versículos 1 a 7. Que eu espero que todos vocês conheçam esse texto de cor e salteado. Porque ele é muito bonito e muito bem falado na Bíblia. 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, agora leia comigo ali, mas peça, peça muitas, peça muitas, e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite então Eliseu lhe disse, vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muito. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os -se que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas foram cheias, ele disse, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, como lhe disse. E que ele disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Senhor Deus nós precisamos da Tua direção, da Tua graça e sabedoria para ministrar esta palavra. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor unja a minha boca nesta hora, o meu coração, a minha fala, Senhor, para que a gente possa, Senhor, transmitir tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração nesses dias em que estudei, meditei na Tua palavra, em que buscamos a Tua presença, orando por esta mensagem, Senhor. Eu não conheço a realidade de cada um deles aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração daquele que está em casa nesta noite e que precisa ouvir a Tua voz por isso Senhor, fala conosco nesta noite, Espírito Santo de Deus, traz a Tua provisão, passeia no meio da igreja, repreende aqueles ó Deus, que precisar de atenção nesta hora, abre os corações que estiverem fechados, entra Senhor na mente, na alma, no coração, e fala poderosamente, para que esta palavra se torne uma palavra rema, uma palavra de vida e poder sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém queridos. Então, nesses sete versículos aqui, nós vamos compreender, irmãos, o processo que Deus usa quando deseja realizar um milagre na minha vida e na sua vida. Então, tudo começa com uma situação calamitosa e, uma, e um pedido de ajuda. Começa sempre com isso. É muito interessante como Deus faz, e às vezes a gente fica olhando para a nossa realidade, a gente fica desesperado, mas esse é sempre o pontapé inicial para Deus fazer milagre. Então não sei como é que está a sua vida nesse dia, né? não sei como você está vivendo, mas a boa notícia para você é: se você está desesperado e se você está numa situação complicada e quer pedir ajuda, Deus está aqui para te ouvir desta noite em nome de Jesus. Vamos aos quatro princípios, então. Primeiro princípio, o primeiro princípio é rua de mão única. O que é uma rua de mão única? Uma rua de mão única é aquela rua em que você não pode usar no sentido contrário. Você tem que entrar por ela e ir até o fim. Você não pode dar a volta no meio do quarteirão. Você não pode pegar um atalho no meio do caminho. Você tem que ir até a próxima conexão e depois pegar outra rua. Existem na nossa vida ruas de mão única. Em que você depois que entrou tem que ir até o final, tem que ir até o fim. E buscar aquilo que Deus tem. Essa rua de mão única significa numa frase muito simples o seguinte: admita sua necessidade e admita então que precisa da ajuda de Deus. Admita sua necessidade e que precisa da ajuda de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Olha a situação desta mulher. Viúva, desamparada pela família e ainda o credor quer levar os seus dois filhos como escravos. Você pode imaginar uma situação pior do que essa? Talvez a sua situação seja difícil, mas imagine alguém entrando lá com uma carta, uma intimação na mão, dizendo né, que você vai ter que entregar seus filhos para servirem como escravos em alguma empresa, em algum lugar, porque você não pode pagar uma dívida. Imagine uma situação dessa. Então esta mulher, ela admite que ela necessita de ajuda e por isso ela vai ao profeta. Ela vai ao profeta porque ela sabe que o profeta conhecia a realidade daquele homem que vivia, que estava servindo ao Senhor na escola de profetas. Ela vai até o profeta porque sabe que ele é um homem de Deus, que tem intimidade com Deus, e que ele pode, de alguma forma, ajudá la naquele processo. Portanto, se você quer que Deus realize, meu irmão, um milagre em sua vida, você precisa entrar por essas ruas de mão única. E a primeira delas é admitir a sua necessidade. Você pensa que é fácil admitir a necessidade? Não é. Aliás, nós, pastores, muitas vezes ficamos sabendo a necessidade do povo por último. Todo mundo sabe, nós não sabemos. E depois a pessoa reclama que o pastor não prestou atenção, que o pastor não ligou no dia da aflição, que o pastor não fez isso, que o pastor. Mas o pastor é o último a saber. É terrível, existem pessoas que estão passando por luta e falam assim, oh, não, não quero que ninguém saiba, ninguém pode saber disso que eu estou passando, porque é uma vergonha, porque é isso, é aquilo. Meu irmão, muitas pessoas têm dificuldade de admitir a necessidade. Tem pessoas que fingem que não têm necessidade. Tem pessoas que entram numa neurose e elas acabam achando que a necessidade é uma coisa que ainda não chegou na sua casa, quando na verdade elas estão necessitadas também. Mas por que que nós temos essa síndrome? Porque para nós humanos é muito frustrante reconhecer que nós temos um problema. É frustrante demais reconhecer que a gente está limitado. É frustrante demais reconhecer que nós não temos como resolver o problema sozinho. Porque o homem não gosta de depender de ninguém. O homem não gosta de depender do outro e também não gosta de depender de Deus. Por isso que a gente só vai buscar a Deus quando é o último recurso mesmo. Porque enquanto a gente tentar resolver a situação, nem que a gente não saiba onde vai dar, a gente vai tentando fazer. A gente adia aqui, passa para lá, aplica o um negócio ali, e a gente pede um dinheiro emprestado aqui, pede um dinheiro emprestado para outro, e faz isso e faz aquilo, e a gente vai tentando manobrar a situação. E a gente sabe que o resultado disso é que quanto mais tenta, mais se enrola, não é assim que acontece? eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele recebia o pagamento e ele saía pagando e aí ele chegava um momento do, do dia que ele já pagou tudo aquilo que ele tinha que pagar, ainda pagava devia mais aí ele emprestava de outro para que ele não estava devendo e ele ia fazendo um rodízio de emprestadores para poder pagar as contas dele então, tem pessoas que têm dificuldade de entender que tem um problema, e eles vão tentando, de todas as formas, manipular a situação para resolver este problema. Então, a nossa natureza, a sua natureza, ela é individualista, ela é egocêntrica. Nós achamos que temos a capacidade de resolver todos os nossos problemas sozinhos, sem depender das pessoas e sem depender de Deus. Será que às vezes nós não somos assim? Alguém liga... Nós estamos passando por uma luta e a gente diz o quê? Está tudo bem. Será que está mesmo? Será que está tudo bem mesmo? A viúva então, ela reconhece que precisa de ajuda e ela procura o profeta. E aí o profeta leva a entender que ele tinha chegado, que ela tinha chegado num beco sem saída. Porque daí o profeta chega para ela e diz assim, mas como é que eu posso te ajudar? Puxa vida, a mulher já não sabe como é que vai resolver o problema E chega para o profeta E o profeta fala para ele, como é que eu posso te ajudar? Provavelmente essa mulher deve ter pensado que Eu vou lá pedir um dinheiro emprestado para o profeta Afinal de contas, já começou o mês né? Os dízimos lá da escola de profeta melhoraram Quem sabe não dá para emprestar um dinheiro para mim Para pagar a conta desse credor Depois a gente devolve em 10 suaves prestações para a escola de profeta E está tudo certo no entanto, eu acredito que a visão de Eliseu sobre essa situação É que ele também não tinha como ajudar aquela mulher naquele momento E essa pergunta de Eliseu, como posso ajudá-la? Embora pareça duro e insensível Ele está dizendo que ele também não tem condições de resolver o problema Nós, pastores, nos enrolamos muito nisso porque muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus, ajudando as pessoas, além daquilo que nós podemos ajudar. Ou às vezes você, no seu trabalho, por não saber falar não para o seu colega, você compra problemas dele, você tenta resolver o problema dele, quando você devia dizer, não, vamos exercitar a fé agora. Mas o que é mais fácil muitas vezes, emprestar 50 reais ou exercitar a fé? Emprestar 50 reais é mais fácil. E muitas vezes é o que nós fazemos, ao invés de parar e exercitar a fé, a gente tenta dar um jeitinho para minorar o problema, para resolver uma parte daquele problema. Mas o profeta nos ensina aqui que toda vez que nós estamos diante de uma situação e de um problema, que é maior do que a nossa capacidade, não é a nossa tentativa humana de resolver o problema, que vai resolver este problema. Portanto, a resposta de Eliseu, e é uma pergunta, leva a uma segunda lua de mão única. A segunda rua de mão única é buscar a Deus como o único que pode resolver o problema. Ou seja, buscar a Deus como o único que pode resolver o problema, é diferente de buscar a Deus quando eu não estou com problema. Quando eu não estou com problema, eu estou bem. Então eu, eu, eu, eu me dou ao luxo de fazer de forma que eu achar que devo fazer. Mas você já viu alguém desesperado por comida pedindo comida? Você já viu alguém desesperado por um milagre pedindo um milagre? o que essas pessoas não são capazes de fazer, e é por essa razão que nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós estamos assistindo uma enorme quantidade de pessoas, indo do cristianismo, em vez de buscar ajuda em Deus, buscando ajuda em tudo quanto é tipo de superstição, religiosidade, que você possa encontrar na sociedade... Com a religiosidade, que tipo de religiosidade que a gente não ouvia falar há 10 anos atrás, hoje já está presente na nossa cultura, na nossa sociedade, até mesmo nos comerciais de televisão que a gente assiste dentro de casa. Por quê? Porque nós, cristãos, também não temos buscado a Deus como nosso último refúgio, nós também não temos buscado ao Senhor como a nossa única, a única solução que pode resolver o problema. A gente está começando a pensar assim, eu vou fazer uma oração para Deus. Mas por via das dúvidas, vou fazer mais alguma outra coisa. Quanto crente não sonha em ganhar na loteria? Tem esse crente que sonha em ganhar na loteria. Quantos não acham que se ganhar na loteria, resolve todos os problemas da sua vida? Pois é. Isso é uma dualidade. Falou a palavra aqui agora. Isso é uma dualidade de pensamento. É dúbio, né? Ou seja, a gente está crendo em Deus, mas a gente também quer alguma outra coisa, uma outra manifestação de milagres. Mas sabe, queridos, quanto mais as pessoas ficam desesperadas, mais loucas elas se tornam na busca de recursos externos que possam ajudá-las. No entanto, só há um recurso que de fato pode resolver o problema, o milagre que nós precisamos é Deus e nós podemos ir diretamente a Deus, o único com poder e sabedoria e amor que visa o nosso bem. Amém, queridos. Então o desafio para você essa semana é o seguinte: alguém, eu espero que seja só um, vai parar você durante a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta e vai te pedir uma ajuda e você vai ter que dar uma resposta, mesmo que você possa ajudar. Eu quero que você exercite a fé em primeiro lugar. Mesmo que você tenha o dinheiro na mão sobrando para poder emprestar para esta pessoa, para poder abençoar esta pessoa, eu quero que você exerça a fé. Eu não quero que você simplesmente dê. Eu não quero que você simplesmente faça. Eu quero que você exerça a fé. Eu quero que você pare e faça uma oração com a pessoa, clamando a intervenção do Senhor na vida e na situação daquela pessoa. Amém, queridos? Não não não não não fique com medo de fazer isso você vai se surpreender como Deus vai usar a sua vida e vai responder a sua oração e o teu nome o nome do senhor vai ser glorificado em nome de Jesus amém Amém glória a Deus então vamos para o segundo princípio o segundo princípio é pare olhe e escute veja o Versículo 2 Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la Diga-me o que é que você tem em casa Como posso ajudá-la Diga-me o que é que você tem em casa Esse princípio número dois Ele é uma placa de pare Pode passar o próximo ali Então pare e avalie o que você tem E entregue a Deus É preciso parar Na correria você não acha Você tem que parar o que é que você perdeu? O que é que você tem em casa? Qual é o recurso que você ainda tem? Não parece estranho, a mulher vem pedir ajuda do profeta, ela está passando por uma luta, uma dificuldade muito grande, e o profeta diz para ela, o que é que você tem em casa? Ou eu vou traduzir numa outra linguagem mais moderna, do século 21: Quais são os seus dons e seus talentos que você pode empregar? O que é que você pode oferecer de extra? O que é que você pode fazer para agregar valor àquilo que você faz no seu dia a dia? Qual é o talento que você ainda não usou? Qual é a capacidade que está guardada no seu coração e que você está relutando em tirar essa capacidade para fora? É mais ou menos isso que o profeta está dizendo. E Deus, irmãos, Ele sempre faz este recurso, essa pergunta, antes de realizar um milagre em nossa vida. O que é que tu tens? Quem lembra da história de Moisés, quando Moisés diz, Senhor, mas como é que eles vão me ouvir? Como é que eles vão crer que o Senhor falou comigo? Aí Moisés, Deus fala, Moisés, você tem mão? Aí Moisés diz, eu oh, tenho uma mão aqui, então, coloca a tua mão aí no, no, teu, no teu agasalho. Aí quando Moisés tira a mão, a mão está leprosa. Coloca a mão de novo, colocou a mão de novo, a mão está sarada você tem uma vara, que você é um pastor, pelo menos uma vara você tem que ter, tem, tem uma vara, então joga essa vara no chão, ela virou uma cobra, pega pelo rabo, ele pegou, e a cobra virou novamente um cajado, Deus, Ele sempre vai partir daquilo que você tem, quantos dons e quantos talentos estão aqui hoje disponíveis, para Deus usar a nossa vida, para abençoar muitas pessoas, abençoar a igreja, abençoar famílias, abençoar muita gente queridos, Portanto, como esta viúva necessitada, é muito comum a gente se concentrar naquilo que a gente não tem e desprezar o potencial do que Deus já nos deu. Deus te deu um grande potencial, mas você tem que tirar esse potencial da sua mente, você tem que usar aquilo que Deus te deu e transformar isso em resultados para a sua vida. Precisamos para isso, irmãos, parar e avaliar o que nós temos. Parar significa o que, irmãos? O que, que significa a placa de parar? Quando você encontra uma placa de parar, o que, que a placa está dizendo? Que você tem que parar. Não é andar devagar e até entrar, não é parar. Se você não parar, você não faz uma avaliação daquilo que você tem que fazer. Você já parou para ficar meia hora em silêncio? Já parou para tirar uma manhã inteira e dizer assim, hoje eu não vou conversar com ninguém, eu vou me concentrar naquilo que eu tenho que pensar, eu vou me concentrar no meu planejamento, eu vou vou me, come, planejar as coisas que eu tenho que fazer, eu vou avaliar com o que, que está sendo feito. Você tem que parar. Porque se você não para, o que, que vai acontecer? Você entra numa dinâmica. E aí você atende o telefone, o telefone toca, é um problema. Quando você está resolvendo aquele problema, já tem um outro ligando para resolver outro problema. Quando você chega no fim do dia, você resolveu 50 problemas... E o seu problema ainda continua lá, porque você não parou. Então, a minha recomendação para você é, pare. Se você está passando por uma luta, por uma crise, um problema, não adianta correr, porque se você estiver correndo no caminho errado, você está correndo mais rápido para o caminho errado. Então, você tem que parar. Parar para onde você está, e faça uma avaliação correta da sua vida, das suas coisas, daquilo que você está vivendo, e deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você possa compreender isso, então pare de se preocupar, e comece a procurar, diga para a pessoa que está ao seu lado, pare de se preocupar, e comece a procurar, você só precisa pegar o que tem, e entregar a Deus... Não adianta você pegar o que você tem e não entregar para Deus. Você precisa entregar para Deus. Essa é uma área que todos nós temos uma certa dificuldade. Quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo. Quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente corta são as ofertas para o Senhor. Mas a gente pode pensar em outras áreas. Quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente para é de fazer investimento no nosso crescimento pessoal. A gente para de fazer curso, para de estudar. A gente fica sem ânimo para as coisas. E aí uma coisa vai puxando a outra E a gente não consegue entender, irmãos Que nós temos que entregar para o Senhor Entregue então o seu tempo Entregue o seu talento Entregue seus recursos Entregue a sua energia Aí você diz, bai, pastor, isso tudo é muito limitado na minha vida Se eu fosse assim, igual fulano de tal Se eu tivesse essa capacidade Se eu tivesse aquilo Meu irmão, Deus não está preocupado com a sua capacidade Deus não está preocupado com a sua limitação Ele só quer que você entregue para Ele Sabe por que, que Deus não nos usa poderosamente? Porque nós temos dificuldade de entregar no altar o pouco que nós temos. Ah, eu não sou tão bom nisso, então não faço. Ah, eu não consigo, então não faço. Ah, não sei o quê, eu não faço. E não vai fazendo. E aí a gente não consegue compreender a lei dos talentos. Qual que é a lei dos talentos? Aquele que tem e é fiel no que tem, vai sendo acrescentado. E aquele que é infiel no que tem, até o que tem vai sendo tirado. É assim que Deus trabalha o tempo todo. A gente quer avançar, a gente quer crescer com Deus, a gente quer tomar posse de mais coisas que Deus tem para nós, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a gente não dá tempo para Deus. A gente não dá tempo para Deus nossos, no dízimo do nosso tempo. Já parou para pensar o dízimo do teu tempo? Eu vou ter certeza que o dízimo do teu tempo vale mais do que o dízimo do teu dinheiro. Sabe, a gente não para, a gente corre de lá para cá, parece uma barata tonta, desesperado com os problemas, desesperado com as coisas, e não dá a Deus o pouco que nós temos, ai Senhor, é só 15 minutos, irmão, ora 15 minutos por dia para você ver quanta coisa não acontece na sua vida, pastor, mas eu não tenho tempo, então ore 5 minutos, mas ore... Ore de largar tudo, desligar o celular, ore, pare e ore. Por quê? Porque se você quer ver Deus realizando grandes coisas, você precisa fazer coisas, coisas que você ainda não fez. E se você quer coisas que Deus quer que quer fazer na sua vida, que você que nunca fez na sua vida, faça também o que você nunca fez porque senão você vai ficar na mesmice, e na mesmice você não vai a lugar nenhum, então esses limitados, esses talentos, recursos, eles são os pontos de partida, Deus só precisa dos pontos de partida, Jesus está ministrando a multidão na montanha, e de repente depois de três dias, o povo, de três dias não, depois de algumas horas o povo resolveu ficar com fome, e aí Jesus pergunta, né? Os discípulos vão levar a ele um grande problema. Senhor, nós temos que mandar esse povo embora, porque não tem comida para esse povo neste lugar. Aí Jesus pergunta, então dá para vocês, dá para vocês de comer a eles. E eles dizem, mas como é que a gente vai alimentar? Nem que a gente tivesse duzentos reais, a gente não resolvia o problema. Nem que a gente tivesse 200 dinheiro, eles falam isso para Jesus. A gente, eles tinham os 200 lá. Mas eles dizem, ainda que a gente tivesse os 200 não resolve o problema. É o que Jesus faz? Então vamos ver o que, que vocês têm aqui. Aí acha o um menino que tinha o quê? Cinco pães e dois peixinhos, irmãos isso é, isso é nada, você contar uma história dessa para uma pessoa que não conhece Deus, parece uma piada, mas todo milagre que você vai ver na vida, começa com o quê? Com pequenas coisas que são entregues para o Senhor, quando aquele menino entregou os cinco pães e dois peixinhos, ele abriu a possibilidade da multiplicação daqueles pães daqueles peixes, que como diz a palavra do Senhor, alimentou aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Você crê no milagre de Deus? Então comece a partir de hoje, dedicar algo ao Senhor. Na segunda-feira, o que é que você vai dedicar ao Senhor? Eu vou aprender uma canção, Senhor. Hoje eu quero aprender uma canção, e vou cantar essa canção hoje. Você já experimentou, você aprendeu um louvor por dia diferente? Que diferença não vai fazer isso na sua vida? Você já parou para pensar na terça-feira, o que, é que você pode fazer para Deus? Senhor, hoje o meu tempo é 15 minutinhos que eu tenho disponível para aqui, para descansar, mas eu quero ligar para duas pessoas e quero dar uma palavra de ânimo, de, uma palavra de, de vida para essas pessoas, dessas 12 minutos, 15 minutos que eu tenho. Faça isso, meu irmão. Comece a soltar o limite que você tem, comece a usar nas mãos de Deus, e você vai ver como as coisas vão acontecer de forma especial na sua vida em nome de Jesus. Terceiro princípio, o terceiro princípio é uma placa de retorno, retorno permitido, é o momento em que Deus te permite fazer um retorno. E aí, lá no versículo 2, na parte B, a mulher responde o que para o profeta? Tua serva não tem nada, né? você já vira essa coisa, né? a pessoa fala assim, ah, a gente não tem nada, a gente é muito pobre, é muito humilde, aí vem a chuva, perdemos tudo, como é que alguém pode não ter nada e perder tudo, né? Não é contrassenso? De uma certa forma é. E essa mulher diz isso, olha, tua serva não tem nada, ela poderia ter parado ali. Como muitas vezes nós paramos. Não tenho nada. O meu recurso é insignificante, não tenho nada. Mas ela vai dizer algo mais, ela disse, nada, agora vem o além, né? Além de uma vasilha de azeite. Além de uma vasilha de azeite. Você pode pensar que uma vasilha de azeite é uma coisa de pequeno valor. É, mas quanto custa um quilo de azeite hoje? Um litro de azeite, quanto custa? Bom, não esse azeite misturado com óleo de soja que nós temos aí. Azeite bom, quanto é que não custa? Você já for no mercado, naquele mercado assim, que tem ali, aquele perto ali, que só vende coisa para gente classe alta, classe A, você já viu os azeites que se vende ali? Tem azeite que custa 70 reais a garrafinha de 500 ml. Essa mulher só tinha uma botija, uma vasilha de azeite. Não era uma coisa de pequeno valor, era uma coisa de muito valor. Mas era só uma pequena vasilha. Então é interessante que essa mulher agora, ela tem que mudar a perspectiva de como ela enxerga as coisas. E aí a ideia é passe da perspectiva negativa para a positiva. Quando Deus mostrar a você o que você tem e você entregar a Ele, comece a parar de olhar as coisas negativamente e olhe positivamente. Ou seja, não é apenas uma vasilha, eu já tenho uma vasilha. Eu já tenho algo por onde eu posso começar. Eu já tenho algo por onde Deus pode fazer a multiplicação. Porque Deus não multiplica do nada. Para Deus multiplicar alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Quer dizer, Deus pode multiplicar do nada, amém? Mas, normalmente, não se multiplica nada do nada. Zero vezes um milhão é quanto? É zero. Zero vezes um milhão é zero. Não importa o quanto seja da frente da multiplicação do zero. Então, aqui é importante entender isso. Alguma coisa tem. Então, após avaliar o que tem, é preciso fazer um retorno mental, passando da perspectiva negativa para a positiva. Por quê? Porque a nossa primeira reação quando surgem os problemas é sempre pensar negativamente, não vai dar certo, isso só acontece comigo, o que eu fiz de errado, eu joguei pedra na cruz, né? não é assim que o povo fala, comigo nada dá certo, quando parece que eu vou ganhar eu perco, não é assim que a gente pensa? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, ao reconhecer que existe um pequeno recurso, algumas gramas de possibilidade, ela então exerce fé. E aí, você pode adicionar uma coisa importante nessa, nessa vasilha que se abre aí, né? Ter fé não é ignorar a realidade presente, é reconhecer que com Deus todas as coisas são possíveis. Ter fé não é ignorar a realidade presente, é reconhecer que com Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja... Não é, não é mais a possibilidade humana, mas é a, poss a possibilidade de Deus operar sobre aquela situação. Fingir que o problema não existe não é fé, é estupidez e negação. A fé não nega o problema, ela ajuda a vê-lo com uma nova perspectiva através dos olhos de Deus. Então você nessa semana vai fazer um inventário daquilo que você tem, que você não tem usado do seu potencial, do seu talento, do seu tempo, você vai consagrar ao Senhor, e aí Deus vai te dar uma fé diferenciada, para você enxergar o que você está vendo na frente de você, ou o que você escreveu ali no seu papel, e aí você vai começar a enxergar aquilo com os olhos da fé, você vai começar a enxergar aquilo de uma nova perspectiva, e não apenas da perspectiva humana, se você olhar, não olhar pelos olhos da fé, essas pequenas bênçãos ficam desperdiçadas. Mas quando você olha com o olhar da fé, você ativa a manifestação do poder de Deus. Deus, ele se deleita em pegar aquilo que é comum e transformar em comum. Em incomum. Deus manifesta seu poder no natural, através do sobrenatural. E Deus faz isso todo o tempo em nossas vidas. Amém, queridos? Portanto, não fique nas palavras negativas, não fique culpando os outros ou preocupando outros e se preocupando pelo seu problema. Nada disso leva à fé ou à mudança de perspectivas. Nós não conseguiríamos reconhecer o que Deus faz em nossa vida se permanecermos concentrados no pessimismo. Então, não seja um pessimista. Você está olhando para a realidade, ela está do jeito que é mas creia que Deus vai mudar, e Deus vai mudar em nome de Jesus. Quarto e último princípio, dê a preferência, a placa de preferencial. Significa que alguém tem uma ação mais importante do que a sua, e você precisa dar a preferência para o outro. Então o quarto princípio é, confie e obedeça a estratégia de Deus. Confie e obedeça a estratégia de Deus. O que, que diz o versículo 3 e 4? Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E aí tem uma estratégia interessante, mas peça muito. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando o que você for enchendo. Irmãos, aos olhos naturais, isso não é estratégia de marketing, isso aí não, isso aí não é estratégia que se dê. Chegar na empresa e falar para o teu patrão isso, ele vai falar assim, cara, está doido. Mas no, no, do ponto de vista de Deus, é assim que funciona. Isso tem uma ideia de repartição, tem uma ideia de multiplicação, que é diferente do que a gente entende. Se você obedecer aos outros três sinais e não obedecer a este, você anula a espera do milagre. A mulher poderia ter entendido até aqui. Mas se ela não tivesse fé para bater na porta de cada vizinha e pedir as vasilhas emprestadas e levar para sua casa, fechar a porta e começar a derramar o azeite na primeira botija, o azeite na segunda botija, o azeite na terceira botija, o azeite na quarta botija, essa mulher não veria algo realizado na sua vida. Eu tenho certeza que a hora que ela olhou a última botija, ela falou, nossa, encheu 99. Por que vocês não conseguiram mais umas três ou quatro? Não é assim? Nós somos muitas vezes, irmãos, limitados demais naquilo que nós pedimos para Deus. Nós, nós limitamos Deus, Deus quer fazer coisas grandes e tremendas, mas nós limitamos. Às vezes nós somos igual o faraó, o faraó que estava com as rãs na cabeça, a rã estava com rã no, em tudo quanto é lugar do palácio. Aí Moisés pergunta para ele, que dia que o senhor quer que eu vá orar? Quando o senhor quer que eu vá orar ao senhor para tirar essas rãs daqui? Aí o farol fala, amanhã, amanhã você hora para Deus. Irmão, que diferença faz para Deus fazer o um milagre amanhã ou fazer o um milagre hoje? Já parou para pensar um treco desse? E às vezes Deus pergunta para você, e daí, que dia que vai ser a ativação do milagre na sua vida? Que dia que vai ser a bênção que você vai receber? Aí você fica pensando assim, ah Senhor, quando eu me aposentar. Já parou para pensar? Já parou para pensar que besteira, quantas orações bobas que nós fazemos... Ai, Senhor, quando eu me aposentar, Senhor, eu quero ter um salário mínimo garantido. Você acha que precisa fazer uma oração dessa para Deus? Nem perde tempo, irmão. perde tempo fazer uma oração dessa para Deus, não. É igual a irmã que falou para Deus, Deus, eu quero um carro, um carrinho velho, Senhor. Nem que for só para ir na igreja. Aí Deus deu o carro para a irmã. Só ia na igreja o carro. Não ia para mais nada. Vamos parar de ser piquiriri, irmãos? Vamos parar de ser gente que fica fazendo oraçãozinha, que fica ali lidando com coisinha pequena, que não consegue lidar com coisas grandes, que tem gente que é assim, tem gente que dê muita coisa na mão dele e fica desesperado, tem gente que se, quem é gerente aqui sabe disso, tem funcionário, se você pedir dez coisas para ele, ele no, na, na, na, até o meio dia ele esquece, as quatro, as, ele esquece cinco coisas, ele esquece seis para trás, porque não consegue, é muita coisa para ele, meu Deus do céu, pediu dez coisas para mim, é muita coisa, tem gente que você tem que pedir uma coisa, aí ele termina, vem, você fala e pede a outra. Depois você pede a outra e pede a outra. É assim ou não? É. É limitado demais. É. Ele não dá conta. Não dá conta do negócio, não dá conta do jeito. Então essa pessoa fica muito limitada, meu irmão. Então entenda isso. Você precisa ativar a Deus, ativar aquilo que Deus tem para você. Então você precisa manifestar isso. Então, peças as vasilhas emprestadas, sabe o que essas vasilhas significam? Significam pessoas que estão ao seu lado, que estão vazias, esperando você enchê-las com aquilo que Deus tem para você. Esse azeite nada mais é do que a unção do Espírito Santo de Deus, para você derramar sobre a vida das pessoas vazias. Você quer ver uma vasilha vazia, naturalmente, que está dentro da sua casa? São seus filhos, seus filhos são vazios de tudo... Os seus filhos precisam ser preenchidos de algo que Deus e só Deus pode fazer na vida deles. Mas quantos pais não sabem disso e não oram a Deus pelos seus filhos? Ah, quando ele tiver 18 anos, 19 anos, for para casar, eu oro pelo casamento. Não, meu irmão, começa a orar já. Comece a orar agora pela vida profissional um nenenzinho ali que está ali pequenininho Comece a orar já, Senhor O Senhor vai abençoar, esse menino vai ser próspero Essa menina vai ser próspera. Essa criança vai crescer, vai ter saúde Essa criança vai ser uma benção Onde ela pisar os pés, aonde ela entrar Ela vai ser uma benção, irmão faça isso Derrame unção na vida dos seus filhos Derrame graça na vida dos seus filhos Derrame graça na vida dos empregados Que trabalham contigo no comércio Que trabalham contigo na indústria às vezes são limitados mesmo, são complicados mesmo, mas ouse usar a palavra da fé, e comece a declarar que eles são uma bênção, comece a declarar que eles são ágeis, comece a declarar que eles são inteligentes, comece a declarar que eles são prósperos, porque eles vão prosperar, e se eles estão debaixo de você e vão prosperar, você também prospera, amém queridos? Glória a Deus por isso mas tem que ter esse entendimento, porque senão você faz oração egoísta, Senhor, olha para a minha causa, olha para o meu problema, olha para a minha luta, olha para a minha dificuldade, e não é isso que Deus está dizendo, Deus está dizendo o seguinte, você tem que olhar com o olhar da fé, olhar para o outro, e você tem que servir ao outro, porque quando você começa a servir o outro, eu trabalho na sua vida, eu trabalho na sua causa, o milagre que Deus faz na minha vida e na sua vida, não é para nós mesmos, é para servir, é para ministrar o poder, é para administrar a graça do Senhor sobre a vida das pessoas. É isso que o Senhor está falando, portanto tire o foco de você mesmo, tire o foco dos seus problemas, e coloque-se em Deus, e derrame a sua vida sobre outras pessoas. Você quer ver um exemplo? A pessoa passa 10 anos sentada aqui no banco da igreja e não faz nada na igreja. O dia que ela assume um cargo na igreja, Deus começa a prosperar a vida dela. O dia que ela assume uma responsabilidade na igreja para servir as pessoas voluntariamente, Deus começa a honrar e Deus começa a multiplicar na vida delas. Sabe por quê? Porque Deus ele se importa com pessoas. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos dizendo para Deus que nós nos importamos com quem Ele se importa. Essa mulher abençoou muitas vidas com o milagre que aconteceu dentro da casa dela. Ela foi ao profeta pedindo apenas uma ajuda para pagar a conta, para livrar os filhos da escravidão. Mas o Senhor deu a ela muito mais do que isso. O Senhor deu a ela o um recurso para pagar aquela dívida, o Senhor deu o um recurso para pagar as outras dívidas, e o Senhor ainda deu as condições de vida para ela continuar vivendo pelos outros tempos. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Então troque essa visão pequena que você tem de Deus. Troque essa visão mesquinha que você tem de Deus. Por uma visão generosa, por uma visão liberal de Deus. De um Deus que é generoso, de um Deus que é grandioso. De um Deus que quer fazer coisas grandes e tremendas na face da terra. E diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Siga então essas quatro, esses quatro sinais. Admita a sua necessidade que você precisa da ajuda de Deus. Pare e avalie o que você tem e entregue a Deus. Passe da perspectiva negativa para a positiva. Confie e obedeça a estratégia de Deus. Deus vai dar uma estratégia para você que é diferente do que Ele deu a estratégia para a mulher. Deus ele não faz coisas iguais. Deus dá estratégia diferenciada para cada tempo, para cada momento, até mesmo na nossa vida pessoal, na minha vida. Quantas estratégias Deus não nos deu ao longo desses anos de ministério? Quantos momentos que a gente achou que era o fim e Deus renovou, Deus deu estratégia, Deus deu direção? Então, queridos, não vai ser diferente na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo unção de graça Eu profetizo abundância Eu profetizo prosperidade Eu profetizo em nome de Jesus Graça, eu profetizo Sabedoria sobre a sua vida Intrepidez, ousadia Em nome de Jesus Aleluias Glória a Deus, vamos nos colocar em pé Queridos Qual é o milagre? que você precisa na sua vida hoje de que recursos você dispõe e com os quais Deus pode começar a trabalhar faça uma lista de pessoas a quem você pode abençoar com os recursos e recursos não é só dinheiro nesta semana Deus está pedindo para você, olhe para os lados siga a direção correta, avalie Consagre a mim e deixe-se usar para que eu multiplique na sua vida. Bem simples, muito simples. Deus. Pai Santo e amado, em nome do Senhor, nesta noite, Deus, nós queremos colocar diante do teu altar toda esta igreja, aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes nesta noite, que estão nas suas casas, ó Deus, quem sabe, Pai, passando por tudo isso que nós ministramos nesta noite e a Tua Palavra nesta noite trouxe ao nosso coração que o Senhor é um Deus de milagre o Senhor é o Deus que efetua o querer e o realizar então ó Deus, nesta noite Pai eu quero ministrar sobre estas vidas aquelas que já receberam oração neste momento mas também aquelas que estão em casa que estão aqui neste lugar Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos Um novo tempo Sobre a vida deste povo Nós profetizamos um novo tempo Sobre a vida desta igreja Nós profetizamos em nome de Jesus Céus abertos Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus Que o Senhor vai levantando homens e mulheres Cheios do Teu Espírito Santo neste lugar Ainda que os nossos dons Ainda que os nossos talentos Pareçam ser poucos E pareçam ser limitados Mas o Senhor é o Deus que está pegando tudo isso o Senhor e está levantando agora diante do teu altar com um cheiro agradável. O Senhor está recebendo nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor está recebendo nesta noite a nossa simplicidade em adorá-lo como Deus único e verdadeiro. O Senhor nesta noite está recebendo a nossa vida em dependência a Ele. O Senhor nesta noite está dizendo que Ele é o Deus que faz sinais prodígios. Ele é o Deus de milagres e que neste tempo o Senhor te levanta com poder e graça. O Senhor vai exercitar. Através da sua vida O Senhor vai te levantar como um exemplo E você será um canal de bênção Na sua vida Na sua casa, na sua família Na empresa onde você trabalha Eu profetizo em nome de Jesus Um novo tempo de bênção Um novo tempo de graça Um novo tempo de bondade A unção do Senhor Jesus Vai entrando agora, vai entrando agora. Receba em nome de Jesus O poder, receba em nome de Jesus A capacitação Receba em nome de Jesus a unção do Espírito Santo de Deus e vá se tornando agora um homem forte, uma mulher forte, um homem valoroso, uma mulher valorosa. Levante-se em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus. Olhe para aquilo que o Senhor tem te dado Consagre a Ele neste tempo Para o teu louvor Para a tua glória E o Senhor usará a sua vida Com toda a graça Com toda a unção Eu profetizo milagres Eu profetizo milagres Em nome de Jesus Aleluia